para você se preparar para fazer a sua abdominoplastia. Então vamos lá? Então vamos lá, essa aqui é a barriga da Paula e vocês vão entender porque eu estou enrolando ela há tanto tempo. Ela já teve dois filhos, tem um pouquinho de flacidez no abdômen. Qual é o sinal mais claro de flacidez? É esse umbigo triste que ela até comentou. Então quando o abdômen não tem flacidez na parte superior, e sim o umbigo fica mais alongado. Com a flacidez no abdômen superior, essa pele vai caindo sobre o umbigo e ele fica com esse aspecto aqui parecendo uma boquinha do smile triste, umbigo chorando. E aí, além disso, ela falou que ganhou peso com a gestação e não perdeu tudo. Então ela está um pouquinho acima do peso. E aí é onde que a gente evidencia essa camadinha de gordura na barriga dela. Então, a princípio, ah, eu não quero ter cicatriz, eu não quero ter nada. Se eu indicar só lipoaspiração para ela, a gente pode ter um problema. Por quê? A gordura é um preenchedor natural, ela está preenchendo essa pele, esticando a pele. Se eu tirar só a gordura, é algo meio fácil de entender, que tirando a gordura é como se ela tivesse emagrecido muito e vai ficar sobrando pele, então existe a tendência de piorar esse umbigo chorão, ele ficar mais caído e ela também, principalmente quando sentar, ficar com o abdômen muito flácido, além de irregularidades que podem aparecer com a limpoaspiração. Então, sem sombra de dúvidas, só a Lipo não seria uma boa indicação. Ah, doutor, e a Lipo com algum tratamento da flacidez? Tem o vaser ou tem o Renuvel, que são é, aparelhos aí que existem no mercado pra, que prometem melhorar a retração de pele. Aí são dois pontos que a gente precisa analisar. A questão da qualidade da pele, o Vazer, ele estimula a retração do colágeno, mas eu preciso ter um colágeno bom para essa pele retrair. Então, eu preciso avaliar se ela tem uma pele de boa qualidade. Aqui embaixo, ela chegou até a comentar, aí no vídeo não dá pra ver, mas ela tem algumas estrias aqui que eu tô marcando aqui, pintando. Então, esse local com estrias, a ação do renúvel vai ser menor. Então, se é um paciente que tem bastante estrias, já fica um pouco contraindicada o, o renúvel, porque não vai tratar aquela pele que foi... É, alterada ali pela formação de estrias. Ela já não tem um colágeno tão bom para retrair assim. Outro ponto que a gente precisa citar também é a questão da diástase. Então vamos colocar ela um pouquinho de lado. Agora relaxa a barriga porque ela tá segurando um pouquinho. Para sair bonito na foto, no vídeo, ela tá segurando. Quando ela relaxa um pouquinho, a gente tem o um abdômen um pouco mais abaulado. Então, quando eu faço só a lipoaspiração, por mais que eu trate essa gordurinha localizada e eu com o Renuve, eu consiga tratar a flacidez, eu não corrijo a flacidez muscular. Então ela ainda vai ficar com a barriga um pouquinho abaulada. Então aí é onde que a gente indicaria, de repente, um procedimento para amarrar o músculo. Qual que seria esse procedimento então? Para aqueles pacientes que tem pouca flacidez na parte de cima do abdômen e tem mais flacidez na parte de baixo, o mini abdômen seria a melhor indicação. O que é o mini abdômen? Vou baixar um pouquinho aqui, olha a cicatriz dela de cesárea onde é. Então a gente prolonga essa cicatriz de cesárea um pouquinho, vem aqui, amarra esse músculo, eu vou fazer o desenho aqui do reto abdominal. Então o reto abdominal é aquele músculo que a gente tem aqui, que muitas vezes ele fica um pouco afastado, aquele músculo dos gominhos. Então, só para desenhar um pouquinho, a gente vai e amarra esse músculo aqui no centro. Para eu amarrar, eu preciso descolar essa pele, soltar o umbigo, descolar até aqui em cima e ir amarrando de cima para baixo. Então, no mini-abdômen, a gente amarra esse músculo, aproxima, contrai a barriga, contrai o máximo, isso. Ó, oh, um problema quando a gente amarra o músculo, ela contraiu e a gente viu que ficou mais flácido. Por quê? Porque o abdômen abaulado estava esticando essa pele. Quando ela contrai a musculatura, a pele fica, a tendência dela é ter mais pele sobrando. E aí no mini abdômen, o que a gente faz? A gente pega aqui esse umbigo, baixa ele um pouquinho para ver se a gente estica um pouquinho e, e corrige esse umbigo triste e tira uma faixinha de pele aqui embaixo para esticar um pouquinho aqui embaixo. Pode relaxar, respira. Então a gente tira um pouquinho aqui embaixo no caso da Paula não seria suficiente. Por quê? Porque ela tem flacidez em cima também. Se eu baixar só um pouquinho o umbigo, contrai de novo. Quando ela contrai, olha o tanto que a pele dela me mostra mais flácida. Então se eu só baixar um pouquinho, tirar uma faixinha de pele, eu não vou corrigir essa flacidez. Que ela tem em pé, imagine sentado. E sentado essa flacidez piora. Então ela vai falar, em ah, peta até mais ou menos, mas quando eu sento, o doutor fica muito flácido. E aí, na abdominoplastia clássica, a gente tem que tirar isso aqui ó, de pele. A gente tem que tirar isso aqui tudo de pele. Qual é o problema? Que eu preciso, esse ponto aqui A, que está acima do umbigo, chegar bem aqui embaixo. Será que eu vou conseguir esticar essa pele dela aqui? para que essa pele chegue aqui embaixo e a gente tire tudo isso aqui estique bastante? Com certeza não. Ela tem flacidez mas não tem tanta flacidez também para fazer uma abdominoplastia. Aí é a crise da maioria de vocês que às vezes quer fazer só um mini-abdômen, mas quer ficar com a barriga bem esticadinha, a gente não vai conseguir ou quer fazer a abdominoplastia não está preocupada com cicatriz igual a paula mas não tem tanta pele assim para esticar e fazer a abdominoplastia e a maioria dos cirurgiões a tendência dele é lipoaspirar um pouco menos para não deixar tão flácido e fazer um mini abdômen que vai ficar legal mas o paciente ainda vai queixar que ficou um pouquinho de gordura e que quando senta ainda tem flacidez então vai depender muito do que o paciente quer como eu disse aquele paciente que quer prefere ter um pouco de flacidez residual, mas não quer ter cicatriz, a Paula seria uma candidata a fazer um mini abdômen. Mas aquele paciente que prefere ter uma cicatriz maior, mas quer ter uma barriga bem esticadinha, bem retinha, mesmo que as custas de uma cicatriz maior, então a tendência minha é indicar a abdominoplastia para a Paula. Vamos lá, se essa pele aqui, na hora que eu tentar esticar, ela não chega aqui embaixo, ah, que ela não chega, mas provavelmente essa aqui chega. E aí, a gente puxa essa aqui aqui para baixo e esse lugarzinho aqui onde era o umbigo dela, a gente vai fechar com uma pequena cicatriz aqui reta. Então eu estiquei essa pele aqui, agora esse ponto aqui, a linha vai chegar aqui embaixo. E aí esse buraquinho que era o umbigo dela, eu fecho com uma pequena cicatriz reta. Então, isso é muito comum da gente indicar abdominoplastia com pequena vertical suprapúbica ou pequena vertical infraumbilical, o nome que, que queira dar para essa cicatriz. Então, isso é, seria, no meu entendimento, a melhor indicação para a Paula, se ela não preocupa com cicatriz e quer uma barriga mais chapada. E aí, esticando essa pele aqui embaixo, a gente corrige a diástase dela, faz um novo umbigo e coloca para fora. Então, aqui está um exemplo de uma paciente que está em cima do muro, a gente chama de borderline. Não tem indicação clara de fazer só lipoaspiração, não tem indicação também de fazer uma abdominoplastia e poderia fazer um mini abdômen com a ressalva de ter um pouquinho de flacidez ou fazer uma abdominoplastia clássica mesmo, puxando, mas com uma pequena cicatriz aqui embaixo. Espero que você tenha entendido, que fique claro. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente responde depois.